Aí a gente mesmo aqui vai dar uma espadada aqui bem na minha bunda, é bem gostoso. Só vou guardar esse pão aqui, né? Só pra testar a espada que eu acabei de achar É, vai testar em mim. Ó oh, que delícia. Ah, não falar, isso daí não é roubo. Eu tava andando por pro Nether de boa e achei. Peguei. Vem, venha. Só dá uma. Não, pera, deixa minha vida recuperar. Aí você vai me matar. Mano, isso aqui tá com repulsação e força mano. quase no máximo, velho. Ó, ó, ó. Só vou virar. Calma. Vai. Ai! É, quanto te... de vida, quanto de vida? Acho que tirou 5. Removeu 5 o coração. Pode dar mais um? Ai não, senão eu vou morrer. <risos> ele me bater. Ai, eu entrou com medo. Deixa ele me dar um tapão aqui. Vai chegar um clipe aqui. Eu... Meu Deus, Júlio. Ai meu Deus, corre, Ai, meu Deus. Corre, eu tô com F5 ainda. Corre, Júlio. Ele tá de trás. Eu tô com F5 ainda. Corre, Júlio. Ai, é... Então corre, vamos julho. voltar. Aqui, ó. Aqui é onde eu protegi, ó. Nada, aqui ó foi esse aqui ó esse lugar aqui agora tem um coelho ali gente que que tá acontecendo espada, ó lá entrou <risos> nossa que é isso não bate não deixa eu entrar nossa bateu nossa olha vem três de carne isso daqui também tem ah. um coelho de pô entra na nossa casa ele vai e mata assim né intruso aqui ó, eu protegi aqui então ó, se você pegar lá no pau a boneca do Rio. Piadas. Júlio, já disse. Não, ó, oh, meus pão caiu, você pegou. Toma seus pão. Eu vou morrer. Toma Aqui, okay, ó, aqui, okay, ó. É porque o meu tá pau, entendeu? Eu não tá entendendo. Olha, o meu tá pau. Ah, manteiga. Tá vendo? Eu protegi aqui. Então, pra proteger, você tem que vir aqui, né? Você sabe como proteger, né? Não me soube. Eu vim aqui primeiro, ó. Tá, ele não quer ver, mas deixa. Ah, eu tô bugadão na pedra. Eu vim aqui primeiro, é, tá aqui aquela aquele pá, aquela pá, né, dourada. para pá você conseguir é só dar barra aqui de terreno, ó. Já deu? Barra aqui de terreno, você ganha pá e dois pau. Aí, aqui, aí eu dei ali. Dei ali. E depois eu vim aqui, ó. E pronto. Eu dei em cima da Craft Table. Em cima? Foi. Agora tá aqui, ó. Dourado. Vem aqui. Não, sei que vai, não vem. Não. Mas eu tô mostrando aqui eu já. Pau. Aqui não, aqui. Eu te dei o pau. Cadê que Cadê tu? Tá aqui fora. Ah, Pega aqui, aqui no, no pau. Chega, <risos> é, eu vou me deixar... Eu vou ir aqui. Olha, ó. Me deixa espadar. Aqui meu tá gravido, velho. Gravido. Eu ah, papo. Tô vendo, tô vendo. Aqui em volta. Aí, ó. Tá em cima da Craft Table, velho. Eu coloquei é. sem querer. É verdade, eu só filho, fiz assim, pá. Ó, tá vendo? Em cima do bloco, pro volante. E aqui desse lado já tem o do None, Aqui desse lado aqui é o meu. Ah, não, esse não aqui. Não acha que eu buguei em cima do bloco, Juninho? Socorro! Meu Deus. E esse aqui já tem o do None. Então pra negociar. Ah, eu dei errado. Essa parte aqui. Tô indo. Ah, não, essa parte aqui é minha. Ah, essa parte aqui tá sem ninguém, ó. Hum. Então pra remover, você dá abandono eu vou dar de novo aqui no vídeo, abundon Abondon Oh meu Deus, gente, abondon Clã, Agora eu vou dar uma aqui Virou virou bloco de diamante E eu vou o outro bem aqui, ó Aqui Pronto, ah é? Pronto, gente É assim como faz pra proteger Eu agora Nossa, o proteger, do proteger. Do lado, Ué e o aranha me seguindo ali. Ah é? Ah é. Nossa, E eu dando a, a, a pazada. Aqui, okay, ó. Oh, duas aranhas. Aqui, ó, ó, ó. Deixa eu testar pra aqui com ela. Ah é. Ah é. Eu só tô vendo bloco saída. Nossa, velho, isso daqui multiplica. As Pronto, eu protegi aqui mais. Esse lado aqui é meu. Nossa, errei todas as bolinhas, velho. Pronto, aí como me proteger e como abandonar. Pra, pra, <risos> pra abandonar o. É, o seu terreno, você tem que estar num terreno Né? O seu terreno que você, deseja, que você deseja abandonar Eu vou deixar esse pouco Esse pouco de bloco que eu tenho De terreno pra proteger Pra quando Pra quando eu quiser ir pra outro lugar Eu proteger Tipo num bioma de areia Eu tô querendo fazer uma casa então é isso aqui tem uma nova atualização, eu coloquei essas escadas aqui, coloquei isso Eu coloquei essas terras aqui com essas flores vermelhas e essas aqui com as flores amarelas Uhul bem, um pão bem rosto aqui assim. é é é bem... Aí esse lado só tá protegido até aqui É, eu peguei o... É, sete ouro do menino aqui só pra fazer aquela lamparina Tá vendo? Entendi. Deixa eu ver aí dele, onde tá ele, protegido Ele acabou a casa dele, né? Mas não entra mais. Então eu pego emprestado, depois eu devolvo, porque a gente vai minerar. E os diamantes que a gente conseguiu, É, deixa eu agradecer aqui o Júnior. O nome dela é Junior, eu esqueci o nome, deixa eu ver. é um F na frente. Não sei também. É um F não, J. Procura o Júnior. Ah, ali é o Junior. J júnior É um J. Deixa eu falar. Deixa eu porque um, ele deu o de diamante, eu vou chamar ele aqui. Será que foi ele que pegou o seu spawn? É, eu vou tentar, mas não fala dele hein? Mandar devolver Não, não pergunta, porque você deu pra ele lá, né? Deu o quê? É, deu permissão lá no ah, spawn. Falou dar, perguntou, não Não, é. Não, você fala. Não, eu não tinha, aí você deu para ele, depois deu pra mim. Sentava na cara dele, que Será? Era. Ai, mas a gente já tem o.. Né? Olha o tanto de diamantes. Eu só quero fazer uma chave de diamante só para mostrar. Pega aí teu pau. Que, que é é isso, moleque? Dois. Que é isso? O é que fica falando aqui, ó? Acho, acho que eu já sei até o porquê. Vamos okay. ver Porque é. Porque o nome tá pau. O que é Tá no português de Portugal. Ah, meu vou é. falar pau. hehe, é, <risos> pô. Pega aqui gravida. no meu pau. meu <risos> pau. <risos> Agora ficou estranho pra cacete, velho. Pega no meu pau. O Orochi. Orochi, ah, assim. né? Sabe? A colocar os pau aqui. Deixa quieto. Ah tá, como você é que faz pau mesmo? O problema você. é teu. Que isso? Tô mal mesmo. Tá rependido. aqui como é que faz pau, coloca... Ué? Vai, pega madeira. Ah tá, eu tô fazendo agora madeira. Coloca, agora coloca um em cima do outro, um em cima do outro. é só, sua... aprendeu a fazer um treco novo. Uau! Fiz pau, fiz 16 pau, meu Deus. É muito pau. Aqui eu já sei como é que faz, aqui faz a pá, né? Eu vou fazer... fazer uma pá, meu fazer Deus duas pá. Uma pra mim e uma pra ele. Eu, já, eu dei dois de diamante pro Noni. O Noni é tá jogando. Deixa eu mostrar não. o Noni a casa do Noni. Que bichinho vai fazer com dois diamantes? Ué, é pra dizer que eu não dei nada. Não, não ah, nada. eu fiz uma enxada. Ah, é a primeira vez que eu faço uma enxada. É porque a gente não usa muito enxada. Porque fez mais enxada hum. então, velho. <risos> tá bom, só vou deixar eu fazer uma. Como Má. é que foi tá machado mesmo? Pronto, e agora eu vou fazer aqui a, a outra lamparina Quer ver como é que eu fiz? Eu fiz sozinho Só tinha seis de diamante, ó Top oh, Só tinha seis de, de ferro que eu peguei do menino Depois eu devolvo Tudo vai devolver agora aí aqui eu vou deixar o machado aqui O seu, o meu é, Porque já tem picareta ali de diamante Eu não vou fazer Pronto, eu vou deixar tudo feito aqui Ah, aqui ó, a melancia aqui, ó, as outras é, como decidi. é que é mesmo mesmo? Como é que eu ia fazer mesmo? Ah, ah é calma, sai daí. Ah, é mais fácil fazer assim logo. <risos> cansei, cansei, mas para fazer assim, ó. Aí, é, acabou. É, é pronto.